falando em Aston Martin, Luana, é, parece que a, a MG, né, que também é a divisão aí da, da Mercedes, quer entregar motores melhores para Aston Martin, porque a Aston Martin está melhor do que a Mercedes. Explica essa história. Pois é, né? Que, que reviravolta. Amando, amando. Não, não. E, e isso tudo eu até falei, eu estava tava conversando com o Pedro, que foi o Pedro Henrique Maru, que fez a, a matéria hoje, que já está no ar também do Grande Prêmio, eu estava falando com ele, o que, que o Alonso não causou, né? porque é óbvio que isso tudo foi por causa do Alonso, claro, porque o Alonso foi para de Aston apavorou lá, agora está entregando resultado, e assim, o Alonso em pista, ele é o cara que melhor consegue é, gerenciar esse motor, é o que melhor consegue fazer... É, render, vamos dizer assim, consegue realmente tirar é, o desempenho certo desse motor e tudo mais desse motor Mercedes. A Aston Martin é uma equipe cliente da Mercedes, então, ela acaba recebendo um motor que é, digamos assim, um motor de segunda geração. A Mercedes, ela constrói todos esses motores os melhores motores ficam com a equipe principal e aqueles motores que têm uma potência um pouquinho menor, digamos assim, não são tão bons quanto, eles vão para as equipes clientes e as equipes clientes são bem cientes desse acordo, que elas acabam recebendo esse motor, que é um motor, digamos assim, um motor B, né? um motorzinho um pouquinho, um pouquinho menos eficiente. Só que, diante desse resultado, diante dessa mudança que a gente viu hoje, é, após a primeira corrida da temporada e esse salto que a Aston Martin deu, a Mercedes, a Mercedes mãe, a Mercedes fábrica, tá, gente? Não, não é o Wolff não. É a Mercedes, a, a construtora. Já está considerando, sim, a possibilidade de dar os motores principais para a Aston Martin e a Mercedes a Equipe ficar com esses motores secundários. Então, isso seria uma baita de uma revolução também, porque nós teríamos a Aston Martin com um carro melhor aerodinamicamente falando, que é o que a gente está vendo hoje, a Aston Martin com um carro mais acertado, mais equilibrado, um carro é, melhor dentro de, desse regulamento da Fórmula 1, com os motores principais da Mercedes. Então, isso seria uma baita de uma revolução, porque hoje a Mercedes ela ela tá olhando pro grid e ela só tá vendo uma coisa, aonde que eu posso ser a vencedora? Aonde que eu posso realmente ganhar o dinheiro, né? Onde que eu posso ter lá a minha marca sendo campeã? Porque não é o que está acontecendo. A Red Bull ela tá a Red Bull nem vai ser citada nos programas do Grande Prêmio esse ano, porque a Red Bull ela vai estar lá a léguas de distância e a gente vai estar falando aqui de quem está para trás. Porque é a mesma coisa no Bahrein, né? Quem viu o Verstappen? Eu nem sabia que o Verstappen correu. Eu soube quando ele recebeu a bandeirada. <risos> Mas, enfim. Exato. Então, né? então a questão toda é essa. E, e é uma baita de uma reviravolta se isso realmente acontecer. Imagina, né? o Alonso tendo, tendo um equipamento de primeira, o Alonso realmente tendo um equipamento em que ele tem condições de quem sabe lutar realmente por vitórias ainda esse ano. Porque se isso acontecer, a Mercedes fábrica vai trabalhar para que a Aston Martin tenha um carro cada vez melhor. E é por isso que a gente falou nessa, nessa questão aí. Será que a Mercedes, a que vai chutar o balde esse ano? Vai largar 2023? Vai focar em 2024? Tem todo um jogo de interesses aí por trás. Não é só o Toto Wolff que manda na história, né? A gente acha que é só o Totão. Por isso que eu tô falando. O Totão, ele está completamente perdido. Ele precisa aprender, ele precisa começar a gerenciar melhor essa crise. E eu acho que ele perdeu uma baita oportunidade não ouvindo o que o Hamilton tinha para dizer no ano passado. Né? Já começou errado. Agora, né? Já começou errado. Já come... <risos> Ô, Ju, já pensou a Ducati dar a melhor moto para uma satélite? Seria o... o, o... A, apesar que tem, né? Eles, eles fazem, entregam. Né? quase, né? Mas, mas com, a, com, a, com a... Digamos assim, a preparação da, da equipe principal. É, é, é uma espécie de fracasso, né, Ju? É eu acho que é uma confissão de culpa né, tipo, fizemos bobagem mas nesse caso eu acho que a Mercedes tá, tá vestindo a camisa de, sou aluncista <risos> é se fosse outro piloto talvez a gente não tivesse essa suspeita, mas né? é um Alonso acho que eles acham que ele, assim, caraca, tem, é um eu aluncio. já vesti essa camisa não é, eles olharam e falaram assim mano, olha, o Alonso caraca o Alonso. Então acho, acho que eles olharam e falaram assim, <risos> que legal hein, ó, bacana, aquele cara. Mas eu, eu acho também que tem aquela coisa assim, eles podem ser derrotados completamente pela Red Bull ou eles podem tentar ajudar o Alonso a atrapalhar a Red Bull. Então tipo, assim, você pode perder de lavada ou você pode dar uma atrapalhadinha, né? É melhor você dar uma atrapalhadinha. Então. É, porque o ranço, sabe? Exato. O ranço às vezes é maior do que tudo. Exato. Exato. Então, assim, fica o ranço. Realmente, é, Marco dizendo hoje é. que a Mercedes está completamente perdida, né? que ele se perderam em algum lugar e que vai demorar para se encontrar, né, Ju? Então, às vezes o ranço fala mais alto. E jeito. outra, né? A gente tem que lembrar também que daqui muitos anos, talvez alguém, né? Você não, talvez não lembre como aconteceu aquela temporada, mas o resultado fica lá, né? Então, quando você for olhar a tabela de pontuação, você não vai querer ver, tipo, um resultado muito elástico. Então, tipo assim, falar que a Red Bull ganhou, sei lá, com 900 pontos contra, ponto contra 12 da Mercedes, você não quer. Então, é melhor mesmo botar o um Alonso para atrapalhar, é, é, vale mais a pena. Não, não é uma medida de tudo muito ruim, assim. É, é feio, é feio, mas não é tão feio assim. Se você parar para pensar o quadro geral, vale mais a pena você ajudar o Alonso a dar uma atrapalhadinha na Red Bull do que perder com todo, toda a glória da derrota, né? Não. Ajuda ele um pouquinho melhor. Então, assim, o Alonso sendo o agente do caos, que já amamos, né? Então, assim, Ai, só, por, só por isso já é impressionante. E aí você tem o Alonso, o agente do caos, a Sendo, sendo usado pela Mercedes para provocar o caos contra a Red Bull. Eu acho que essa, sim, é a história que tem que ir para o é, para um Drive to Survive, né, Lu? O, o... Ah, sim, não. O, o Alonso tem que ser o protagonista da próxima temporada. Qualquer coisa menos do que isso, a Netflix falhou miseravelmente. Eu espero muito dela, depois daquela cena maravilhosa que ela nos proporcionou. Eu tirei tantos prints daquela cena para fazer figurinha, sabe? Então eu não espero outra coisa a não ser Fernando Alonso, agente do caos, protagonizando a temporada 2023. Agora eu espero que realmente seja assim, né? Que a gente está falando aqui da primeira corrida. e chega no, na Arábia o Alonso, pá, fica no Q1 é sacanagem né? aí aquele banho de água fria né, né? tipo enganei todo mundo peguei né? vocês ó não, não, é. não aceito isso não, realmente não dá, mas eu quero que você deixe aí nos comentários é... e aí, o Alonso é esse agente do caos inusitadíssimo, inesperado mas que pode trabalhar a favor da Mercedes deixa nos comentários pra gente